Hoje o blog Escalada vai mostrar como que você consegue dobrar sua barraca para que ela seja daqui e caiba no saco que vem a barraca. Preste muita atenção no seguinte detalhe, as suas varetas é que vão determinar a largura da qual você vai enrolar a sua barraca para caber dentro do saco. Antes de dobrar a sua barraca, procure colocar, dobre o forro da sua barraca e coloque no meio. A primeira dobra da sua barraca tem que ser dois terços antes de você dobrar o sua ponta. Em geral, são duas dobras e não uma dobra só antes de enrolar. Você pega a sua barraca, mais ou menos dois terços e dobra. Lembre-se: o gabarito da dobra e de você enrolar a sua barraca é a largura das suas varetas. Simples assim, dependendo do modelo da sua barraca, a largura da dobra antes de você enrolar tem que ser um pouquinho menor que o tamanho das suas varetas dobradas, então preste muita atenção nesse detalhe.